E aí, beleza? Vou estar tá te passando aí agora o solinho da música, lugar da tua presença, da Cassiane. Beleza, eu tenho que olhar aqui porque a memória ruim, eu não consigo lembrar não. Só lembro das notas da guitarra mesmo. Né? Aí aqui é o seguinte, vou estar tá passando como de costume aí a tablatura aí embaixo, na descrição do vídeo. Vou tocar ele rápido e depois a gente toca ele normal aí, tá? Rápido modo de falar, né? Porque esse solo sol é bem lento, tá? E eu vou estar tá explicando um pouquinho também de como está a nossa configuração aqui na pedaleira. Tá? Posso deixar os parâmetros aí embaixo também. Lembrando que geralmente os pads que eu uso são semelhantes, então muda só alguma configuração ali, talvez um delay, um reverb, que é o caso dessa música aqui. Agora a observação é quando você for tocar essa música, não esqueça que você precisa ter uma ambiência bem configurada, tá? Porque se você for tocar junto com, com a música toda tocando com a ambiência, e você faltar com a sua ambiência, parece que está, sei lá, tocando em outro planeta, tá? Você vai estar distante da banda lá. Então é interessante que todo mundo esteja em harmonia, tá beleza? E lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente, é, curta, faça tudo que deve você fazer aí. A interação de vocês ajuda bastante a gente, beleza? Então já vai nesse botão que tá aí embaixo aí, tá? Dá uma clicadinha aí. Então é isso aí. Vou soltar aqui, depois a gente explana aí bem o conteúdo aí para nós. É. Pra ver aí, né? Tá, tá quase desaparecido aqui, mas vamos ver aqui já de perto agora, tá? Lembrando, primeira coisa que é importante aí pra gente já é a nossa técnica de palmute, ok? Palmute aqui vai ser utilizado no começo, a gente só não vai fazer no final, então aqui tudo vai ser com palmute, ok? Então essa primeira parte aqui ela bem lento, né? Pra você poder acompanhar, lembrando que tem a tablatura, só você dar uma olhadinha na tablatura e fica legal, tá? Então vai ser isso aqui, ó. certo é só foi voltou foi de novo Ok depois a gente volta aqui no mesmo no mesmo pedacinho aqui e depois a gente tem um finalzinho aqui que é paletando mais rápido né Lembrando que a última nota é só palheta uma vez, tá? Então vai ser. Assim, no final ele pode fazer esse vibradozinho para ficar legal. Lembrando da ambiência, tá? Então o solo aqui é bem fácil, acredito que já deu para pegar aí nessa velocidade. Vou tocar ele todo lento agora que é para você poder acompanhar legal ele, tá? Porque eu não quero ninguém dizendo que não aprendeu no vídeo. Então vamos lá. É normal errar aí, né? Porque eu quase não pratico esses solos, tá? Isso aqui eu pego só pra passar pra vocês aí, então quando errar aí vocês ignoram. Mas a, a ideia é que pelo menos tá certo quando você for tocar junto lá, beleza? Então, aqui o, o meu efeito, ele tá configurado aqui, deixa eu voltar aqui. Eu gosto de falar olhando no olho. Então, <risos> o efeito que eu configurei aqui, tá? Lembra que eu tenho que olhar pra cá, olha. É, tá com reverb, tá? O reverb tá bem acentuado, eu coloquei ele um pouquinho mais... Mas com o mix aqui tá em 57%. Tá? ele vai de 0 a 100, né? então a gente está em 57 e a gente está mais ou menos ali na metade tá? então é preciso que eu, que eu tenha um reverb mais acentuado para poder encaixar na música senão eu vou ficar aéreo aí tá? tem um delay também batendo no tempo, ok? ele está batendo, cada repetição ele vai no mesmo compasso da música okay? lembrando que eu não, não percebi bem o, o, o, o delay na hora da música mas eu gosto de usar o delay, eu gosto de dar, dar uma intençãozinha ali um pouquinho das repetições tá? Então fica ao seu critério, se você quiser utilizar ou não. O, o amplificador, que eu estou simulando aqui, porque eu tô, estou tô com o mesmo timbre do último vídeo da Nivea Soares. Tá? Só que o que eu fiz foi diminuir o ganho aqui do, do nosso Dynadrive, né Eu diminuí aqui, do nosso Overdrive, que é para ficar um pouquinho mais limpo, já que a gente não tem nada tão pesadão. Né? Então aqui eu diminuí, ele está com ganho em 45. E eu vou deixar os parâmetros aí embaixo de qualquer forma, como eu fiz no outro vídeo, tá? que é para você se guiar bem aí. Então, o importante para esse solo é você ter a ambiência bem regulada, tá? Se lembrar aqui da, do palmute, né? Abafar com a mão direita aqui. E o resto é fácil. O resto é só praticar e tal. E fica legal. Tá, beleza? Então, é isso aí. Então, se você puder, compartilha com seus amigos, né? Eu estou tá, te lembrando disso aí agora direto. Beleza? Então, é isso aí. Um grande abraço. Eu espero que te ajude aí e até o próximo vídeo.